Tô aqui no meu canto olhando o mundo Tentando encontrar alguma coisa que me explique Quando eu não durmo meu olho fica fundo E eu vou me alucinar com algo que me prejudique Há tantos anos, depressão e estresse Quantas noites viradas, trampando quem que merece Pra chegar nesses rap, sei que não te apetece Mas se você não é mestre de cerimônia, esquece Na promessa nada, na missão incendiário Chato, inconveniente, incomodando os notários Mais louco do que qualquer ufólogo no planetário Mais libertário, cada vez mais lendário meu compromisso é com a vida e mais nada Minha mente é uma máquina, meu rap é minha espada O meu instinto me leva a pensar que o futuro é algo muito obscuro que ainda virá É algo muito obscuro que ainda virá O futuro é o tudo e o nada E a lembrança o passado não levou Já que o presente é seguir essa estrada Eu preparo minha mochila, minha adaga em vou. O futuro é o tudo e Lembrança o passado não levou Já que o presente é seguir essa estrada Eu preparo minha mochila, minha dague e vou Então se liga, o tempo não para Acelera que o tempo não para Olha pra frente que o tempo não para bate o pé que o tempo não para Procurando uma luz encontrei Um ponto de partida e ali eu comecei Uma nova evolução, o meu campo de visão Alterei, eu fui por ali e não voltei Quase que por acaso me deparei Com o um tropeço, mas eu não tropecei Me derrubaram, mais tipo João Bobo levantei Não fiquei no chão, como é o chão eu não sei se é o se humilhar, me humilhei Mas pra mim a humilhação é o princípio de um rei E como eu só sirvo pra servir, cê me entende Que se foda a humildade, já sofri o suficiente Trago no peito a sobrevivência Trago a lábia de quem tem convivência Virei um monge formado na paciência Mas não subestime meu dom pra violência Mais amor, mais amor, mais amor Menos ódio, menos dor, menos mágoa e rancor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 Foi bem hoje que afiei a minha espada Foi hoje de manhã que costurei minha mochila Eu só me levantei, já botei o pé na estrada Ditado da antiga que malandro não cochila Vivendo no meio do apocalipse A referência é o sol e o eclipse Sem alimento o ser humano deteriora -se.